No vídeo de hoje, eu decidi fazer muitas coisas legais Pra melhorar a minha vida e as coisas na cidade O único problema é que pra quem não tá ligado Nos últimos dias eu comecei a ser perseguido na cidade Começaram a espalhar cartazes contra mim Imagens incriminadoras falsas, tiradas de contexto E eu achei que eu tava conseguindo lidar com isso Só que tudo piorou, muito mais E essa pessoa que fez isso, ela quer guerra E ela vai ter guerra Então se você quer saber o que aconteceu e quem foi Vê o vídeo até o final que tá muito bom e se inscreve No quase no milhão e vai ter dois vídeos por dentro Então se inscreve mesmo, tá bom? Tô oi. LG Tá vendo o que tá acontecendo aqui na cidade? Pedro, você veio comprar uma roda? Não, que roda, velho. Vem cá, <risos> mano. O que que tá acontecendo? Velho, não é possível que você não viu isso aqui. Ah, aqui, ó. É que eu tô me candidatando a prefeito aqui, ó, Pedro. Não, esse banner aqui da frente. Eu sei que você tá candidatando a prefeito. Ah. Olha isso aqui, mano. Tá na cidade mano, toda uns um tá. desses assim. Bom, mas os caras tá exagerando, né? Então, olha também. Até no seu posto, velho. Tirei isso do seu posto. É o cara, tipo assim, tava aparecendo alguns, mas eu tirei tá voltando. Tu tem alguma ideia de quem tá fazendo isso? Não, cara. Pior de tudo é que tem umas coisas aqui. Aqui, que são estranhas também. Tipo, vem cá. Mano, olha aqui, alguém comprou um terreno sem nada. Colocou duas pedras. Tem um terreno sem nada aqui, é verdade. Estão vendendo ar? É, por enquanto acho que vão construir ali, mas olha, olha se liga. Olha daqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Olha isso aqui, que? mano. Na frente da loja ali. Zé, uma me tira uma dúvida. O, o que essa foto parece para você? Mano, se eu fosse ver, é só uma foto sua com a Poo e você tá com dinheiro na mão. Sim. E o que você consegue entender disso? Mano, sei lá, se, ou a Poo pagou uma coisa para você, ou você pagou alguma coisa pro Apoo. <risos> Mas, tipo, então, o House eu veio com falar isso. que eu vai comprando voto. <risos> Mano, mas o Apu não tava te devendo 300 reais. Então, é daí que ele tá devendo os 300. Eu emprestei o dinheiro pra ele. Exatamente, né? Tipo, às vezes foi o Apu que te pagou. Mas, do mesmo jeito, se você que tá pagando o pra... Apu, independente. Mano, e os caras estão tá colocando na maldade, né? Por falar nisso, pela última tem vez. Eu na minha loja, inclusive, eu tenho eu, que vou, tirar. Vou, vou, ó, vou, vou te... oh, Pedro, você tira aí, por mano, favor. Ô, mano, oh, cara, por falar cheia, nisso, estavam falando que eu tava mandando criativo. Zé, é que a minha boia não tava aparecendo, mas aqui, ó. A minha boia buga. Tira a boia, tira a boia, tira a boia. Ah, não, tipo, oi, acho que tem como sei. tirar no, no inventário. No inventário? Não, mas ela tava com ela equipado, só que ela tava assim, ó, escondidinha, eu assim, ó. só que eu vou ir rapidinho, voltei. Escondida, exatamente. Daí ela buga tudo. Ó, Pedro, vai te falar um bagulho, cara. Eu não entendo o porquê tão fazendo Aí, isso comigo, cara. Eu tô nada a minha, minha boia me deixa nadar no ar. Pedro, que eu não consigo, que, que vai ao Ah, consegui, tá. Oi, esconder a boia é bizarro, cara. Você real tá voando. Parece que eu tô no criativo. É, vai lá, voa de novo. Peraí que a boia tem que esperar ela carregar. Falta um pouquinho. Ah, ah, é, tipo, assim, ah bem, assim, entendi, você tá dano, entendi, você tá dano, beleza, entendi, agora, entendi, tá entendi, é que eu não sabia que existia esse modo mano, até em cima do banco, mano. isso nem é isso não é permitido. Caraca, ou oh, se eu fosse você, velho, eu falava com o Luiz logo esse negócio, mano, porque ó, tipo assim, na minha loja, beleza, espalhar uns cartazes, né? por mais que eu não goste do teor dos cartazes, mas tipo, espalhar nas outras lojas, ok, mas no banco, cara, a última ah, vez que mano... alguém colocou o um banco, recebeu uma multa. Então, é que assim, primeiro, multa, né? <risos> primeiro que eu não sei, que tá esperando esse quadro. Segundo que, cara, fica meio pai. tipo assim, por exemplo, eu tô com na eleição, alguém fez alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e fico chorando no banco, tá ligado? É, pois é, então, mano. Vai ficar meio mal, sabe? acho que parece ser uma a estratégia da pessoa. Calma aí, que eu vou nadar um pouquinho no ar aqui, tá bom? bom tá voando aí? Não tô voando, Zé. Tô nadando. Nadando. Tá, tá no criativo, LG. aproveita que você voa no criativo aí e tira aquele negócio ali dali, porque eu não apoio o Carlinho, não. Mano, com maior prazer. <risos> você, acha, você acha que existe um mundo que é o Carlinho que tá fazendo isso? Mano, essa aqui parece que é a arte oficial. Dele mesmo, né? Então, essa beleza. Agora... Ele não comprou contigo? Não. Eu já falei que ele não comprou comigo essas artes. Tá, ah, não tem mais nenhum outro lado. Obrigado, LG. T Tamo junto. E o House deixa o carro dele aqui toda hora agora, né? É que eu deixei ele dormindo ali num dos quartos do hotel, né? Inclusive tem quarto de hotel ali. Você quer dar uma olhada? Ó, oh, mano, eu tô, eu tô interessado, eu tô interessado. Ó, se você quiser dormir aqui na cidade algum dia e tal, ó. Por enquanto a gente não tem elevador, tá bem simples, mas uhum. você chega aqui, temos banheiros, quartos de hotel disponíveis para todos. E, e, e esse aqui tem dono? <risos> o roxo não esse bagulho para vender para mim, né? Eu? Jamais. <risos> Pedro, oh, que é tá bem simplinho, mano. Se você quiser, inclusive, dá para decorar melhor. Tinha uns quadros aqui, mas acho que quebrou. Pedro, é o seguinte, é, é, é de aluguel, é de comprar do que você pode comprar. Quanto que é? 50. Eu só compro com uma condição. Hum. Você se responsabilizar por decorar ele inteiro da forma mais mequetrefe possível. Como assim mequetrefe? Se Rui? vira. Não sei se vira é ruim, ui. bobão. É, tem uns negócios aqui que quando a gente tava no Univertido House tava me ajudando. Dano. Tinha tinha caixinha de som aqui, o alarme. Ah. Isso explica muita coisa. Não, mas eu quero entrar aqui da risada Para. Tá. beleza. Então minha responsabilidade <risos> vai ser deixar isso aqui legal. É, tá bom, ó, bacana. Ó, tá bom, então eu pago na entrega, então pode ser? Tá, pode ser. Eu, eu topo. Não, quer saber, Pedro? Quer saber? Mas tá, amigão, <risos> eu confio em você, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, Não, por disso. sinal, é, eu preciso que você leve muitos. Como? Como que é? A senha Tá, eu vou você deixar tudo no. Você não presença. adivinha qual que é a do apartamento 3? Ó, oh, Pedrux! Nossa, eu vou mudar a senha do meu, cara. Oh, mas, estudar, é aqui. Eu, eu, eu, eu queria que você me, me providenciasse ainda hoje, se possível, a máquina de comida com vários hambúrgueres para vender lá no posto. Com certeza. É, só me fala a cor da máquina, que eu tenho que fazer uma dessas. <risos> tá bom, já saí, já saí. Oh, e eu vou te falar uma coisa, Pedrux. O avião Sim. tá vindo, tá? Oh, eu quero meu avião logo, LG. Relaxa, jeito. até eita, até esse mês chega, tá? Ah, tá, mano, mas só eu sou melhor muito que o avião entregar, é esse né? jeito de voar criativo, mano. Eu quero Zé, ver Zé, usa a boia <risos> para ver como que fica. Usa a boia para ver como que fica aí. Não, velho, calma aí, deixa eu dar uma olhada, ó. Tá aqui, ó. Você tem que equipar ela. Ah, calma aí então. Tá. Vai lá, vai lá. Beleza. Tenta, tenta andar. Ah. Tá, ah, eu, eu, eu entendi, mesmo. eu entendi plenamente o porquê, entendi plenamente o porquê falaram. <risos> Isso explica Isso também, tudo, mano. <risos> Bom, Pedro, de qualquer forma, tenho muitos assuntos a tratar, então em breve a gente conversa, mano. Tchau. Tchau. Bom, de qualquer forma eu tava conversando com o Pedro de outras coisas e meio que eu tava eu tava assim eu tava assim parado conversando, ó. E o Pedro é assim, só que ele não tá no computador mais, ele tá assim agora. Mano, mano, eu vou rampar o Pedro de moto. Fazer uma, uma, uma partinha de pouso aqui, né? Assim, porque tem que ser uma rampa. Mano, eu vou rampar o Pedrux, mano. Eu vou rampar o Pedrux. <risos> Zé é muito bom. Não, ele saiu! Fazer o que, era Desde 4 hora. Ninguém viu nada, hein? Bom, mas para quem tá ligado, aqui no Minecraft Utopia, além de eu ter os meus pinguins, aconteceu uma coisa insana. Ontem o meu amigo Delete veio conversar comigo e ele me revelou que ele tem uma coisa surpreendente. Um alienígena. Uh, oi, Juninho. Eu fiz até um quarto para ele, uma parede de nuvens. Coloquei umas fotos dele com o Delete. Coloquei um mob esponja pra ele assistir. Coloquei cama azul. Coloquei brinquedo. Coloquei tudo, né? Oi, oi, Juninho. Oi. Agora, a única coisa que falta é que eu queria deixar todo o quarto dele azul. Eita, faltou bloco. Deixa, deixa eu pegar aqui, calma aí. Ué, temos bloco. Não, eu tinha bloco, eu coloquei aqui. O editor, corta essa parte aqui que eu vou aparecer com os blocos, porque eu tinha eles aqui, eu não sei o que está acontecendo. Calma aí. O que, que é isso aqui? É lockpick? Nossa, mano, o boy não tá pegando. Aí, foi. Ah, Pera, o quê? Mano. Mano, alguém trocou meu baú. Peraí, eu tenho um lockpick de diamante. Deixa eu tentar aqui. Mano, que bloco de diamante. Mano, quem fez isso? Gente, Capitão, Recruta, Rico que vocês viram quem foi? Não, né? Vocês não falam se tivesse é. visto, né? Bom, meu Deus do céu, isso aqui eu consigo guardar? Consigo. Mano, isso aqui tá começando a ficar complicado. Primeiro eu tô espalhando cartazes pela cidade. Agora, agora trancando meus baús, mano. Vamos tentar resolver isso aqui, vai. Ah, mano, é sério, complicado isso. Peraí, problemas com cadeados? Contrate um chaveiro. Ah, vai, não tem nada que possa piorar hoje, né? Vamos ver o que isso vai dar. Bom dia. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. O que o senhor deseja? Tá com algum problema? Ah, cara, eu tô... indignado, sabe? Eu acho que ó, eu tive uma grande <risos> sorte. Aparece um cadeado no meu baú que eu não consigo tirar e, tipo, logo em seguida aparece uma loja ilegal oh. de chaves. Caraca, então quer dizer que tá, tá tendo problemas com cadeado nos seus baús? Não, Pô, tá dizendo eu que, que eu tô te acusando da... de ter colocado os cadeados no meu baú. Aparece o cadeado e 10 minutos depois tem tá uma loja de chave aqui. Rapaz, isso é tendência. Toda cidade grande que se preze tem um chaveiro. É só isso só, coincidência ah, Mas você não era o cara que era anti-governo Agora você quer abrir negócio, quer, quer movimentar dinheiro na cidade Não, mas o que, que tem a ver é anti-governo, ser anarquista E não quer ganhar, ganhar dinheiro uma coisa da facota? Não, filho, hum. tá maluco Tá, vai. foi tu que colocou os cadeados ou não? Não, de forma alguma, eu não sei quem foi não Mas assim, estamos aqui para ajudar, sim, né Você sim. tá precisando aí de um chaveiro Vai, <risos> me, me explica como funciona essa picaretagem aí, vai Não é picaretagem não, rapaz Eu não sei o que aconteceu, talvez, sei lá Quem colocou o cadeado Tá, não, me não, explica é como você então esse negócio honesto? Cara, é simplesmente eu tô aqui pra ajudar. Se aparecer aí gente colocando cadeado aí no baú da galera aí, eu tô aqui com a chave mestra aí que abre tudo, filho. E quanto custa? Cara, pra você, uma moedinha de ouro. Oi? Não, mas eu tiro todos, tá? Calma, calma. Eu tiro todos os cadeados e ainda dou sete dias de garantia. Ah, então daí no oitavo dia você vai vir e né, vai colocar cadeado de volta daí? Não, cara, para de me acusar de coisa, velho. o cara tá falando que fui eu, não fui eu não, velho. Tá, tá, tá, vamos ver esse negócio aí só porque eu preciso muito do, dos meus itens. Ah, não vou pagar agora Sim. não, não olha pra cá. Eu vou pagar porque você terminava eu, eu posso ver um dobro. Aqui, de... ó, eu, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Fala aí. Você se demonstrou extremamente contra a minha campanha e eu queria saber se você faz parte disso ou disso. O que não, é isso? Não, é, o que é isso? Você que tem que se explicar ali, ó. Pra mim tá nítido o que tá acontecendo ali, ó. Ai, o que tá tão... O que que tá acontecendo de nítido aí pra você? Me explica. Você tá comprando a um, apu um, um, um, um, ali, comprando alguma coisa coisa do Apu, talvez votos? Hã? Ah, e como aí... tu... Mano, todo mundo o dia inteiro usa dinheiro, troca dinheiro, vende item, compra item. A primeira coisa que você pensa é que eu tô comprando um voto do Apu. Cara, é meio suspeito, né? O Apu é agiota, você tá negociando com ele no seu posto de noite... E tá comprando o que da Puca? Pô, tem onde eu sei, ele só vende torradas e tá falido. Bom, Não é um ouro né? dele. Que ele tá falido é fato. Mas o que eu tava hum. fazendo, Raul? Eu tava emprestando dinheiro pra ele. Eu emprestei duzentão pra ele. Emprestando dinheiro pra ele. Você tem que comprovar isso aí? Eu Pergunta pra ele quanto ele me deve. Eu emprestei duas, então ele me deve 300. O apuro não é muito confiável, não, cara. Ele pode estar tá mentindo, você pode estar tá junto aí, cara. Ó, eu só falo uma coisa. Isso aí já tá queimando seu filme, velho. Sai dessa vida, mano. não entra nesse negócio de política, cara. Eu, tô tendo, oh, mano, eu sou teu amigo, velho. Não faça mano. isso, não. Isso aí vai House, te queimar. Eu não tô comprando voto. Ele ofereceu mano. e eu falei, não, tu hum. vai devolver o meu dinheiro e com juros. Eu não quero voto, eu quero ganhar no moral. Você vê, você nem entrou na política e olha como é que você já tá aí. Já estão queimando você, já estão fazendo fake news do C. Cara, sai dessa vida, LG. Você, my, cadê aquele my, LG? My é artista, jovem eu revolucionário. Eu sempre cara. fui pela cidade, Raul. Eu sempre batalhei pela cidade. Em todos os possíveis da minha vida, eu sempre tra trabalhei pela cidade. Você tem que entender, Harris, que tem pessoa que não confia, tem pessoa que duvida, tem pessoa que acredita, tem pessoa que não gosta. Mas, mano, nada me tira daqui, cara. Pensa comigo. A cidade é uma coisa benéfica, ó. Mano, olha o posto. Girou hum. gasolina barata para todo mundo. Girou emprego para mim. Vai gerar emprego para quem ficar no caixa depois. Girou emprego pro Perdux e pro Apu Que fizeram uma parceria com a minha loja pra vender salgadinho lá Mano, todo mundo vai se beneficiar com isso Ou se vier alguém de outra cidade A pessoa pode desacionar o carro dela ali e ficar de boa Mas você está só concorrendo Quando você virar prefeito Isso sobe pra cabeça, irmão Acorda, você vai ficar corrompido pelo poder Acorda, Mas, ô Raus, ô Raus Eu posso falar que você vai ser infectado por um zumbi E vai matar todo mundo amanhã e te matar Ei. hoje como desculpa Tá doido não, cara? Não faz, é não, faz, essa, não faz sentido, né? É porque eu já vi esse filme antes antes, cara. Pessoas boas ficarem ruins, eu não quero que isso contigo. Mas é pessoas essa, ótimas cara. ficarem ruins? Não, pessoas boas. Você me acha ótimo? Eu te acho o cara fera, mano. O cara mano, acima da tá... média, já mano. já viu um cara acima da média ficar ruim? Ah, tá bom, vai, ó. Ah, ah, tá. Não, agora o seu ah, é, é. que eu, eu, eu, <risos> velho. Ah, vai, vamos logo tirar essa picaretagem aí que você tá fazendo no cadeado e vamos é me livrar. É não sou eu. Mano... Caraca, gente, não sou eu, velho. Eu nem tenho farm de ferro pra fazer tanto, de... tanto cadeado assim, cara. Como tu sabe o é, que faz com ferro? Eu acho que é com ferro, é com ferro. O cadeado de ferro. agora ferro, é acho, né? Agora é acho, né? Vai, pode entrar pode, acho pode entrar, pode entrar, <risos> pode ir. Sabe onde é que ficam seus baús? Pra cá? Fica pra cá? Pra cá, pra cá, para cá. Não lá, ah, pra cá, tá? Ó, pode vir. Cuidado com os meus pinguins, tá bom? Ei, que que é isso? São pacíficos, meus neném, né, gente? É Meus neném. Ó, o capitão, o recruta, o rico e o Kowalski. Cara, ah, esses bichos não morrem, não. Véio. Olha o tamanho do bico deles. Não, eles são de boinha. Ó, eles nadam com os peixes ali, come, brinca. Cara, isso aí você sabe que não pode criar esses bichos aí, não, né? Sabe Acho né? que pode. Aqui, ó, eu tenho, é aqui, eu tenho um caderninho que mostra aqui, ó, Kowalski. Fala que é o tipo de pinguim dele, quem tem a responsabilidade de cuidar dele. É é, o que ele come, a vida dele, mostra tudo. Tá vendo? Nem viu o prefeito já tá tendo certas facilidade. Se eu quiser criar um bicho desse então eu posso. Acho que pode, uai Eu resgatei pode. eles. Eles estavam largados sem comida lá. Eu trouxe eles e fiz um iglu para eles aqui, gigante. Cara, a gente tá num clima tropical. Esses caras são do clima gelado. Você tá fazendo. Mas é mal, aqui aí. é gelado, não tá vendo aqui, ó? Tudo congelou? Olha aqui, ó, minha lâmpada. Até minha lâmpada congelou? Parece que tá um pouco gelado, meu. Tu, tu é com frio. Aí, ó, aí, ó. Aquela lava ali, não é lava nem de verdade, é água colorida vou falar nada, né? Você é o prefeito, quem é que vai te multar, né? Mas deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra... Eu aqui, não ó. sou o prefeito, me elegi. Ó, aqui, ó, os cadeados, ó. Tá vendo? Tá aqui. Por que ó. tu abriu certinho sabendo que era aqui? Não, eu quebrei aqui embaixo porque podia quebrar. Que aqui é vidro, né? Vou quebrar vidro e depois vou ter que. Uhum. Pô, você vai ficar mais caro, né? Deixa eu ver aqui. Mas foi dito e feito, tá? Sabia, o problema era esse, tá vendo? Tá caro o cadeado nos seus baús, velho. Tira isso aí, tira isso aí, quero ver. Tá, tá, tá, tá, tá. Deixa eu pegar aqui a chave mestra aqui do campeão. Aqui, vou abrir para você, viu? Aí, eu... uhum. abrindo todos dizendo... eles. Deles. Agora você tem acesso a todos eles de novo. Não, mas tira o cadeado, tira o cadeado. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Isso, boa, boa, boa. Dá uma aí, vê se tá tudo certinho. Deixa eu ver pra você vai de boa agora. Tá, tá tá, tá certo. Tá certo, tá, tá, tá acessando. Tá, tá, tá de boa beleza. agora, T -t -t tampa aí de volta, por favor. Tá, tá, vou fechar aqui, ó, então, ó. Ó, toma tá, tá seu cadeado de volta aí. Não é meu não, rapaz, vou jogar até fora isso aqui. Hum, tô de olho. É, é, pode ficar até com você aí, ó, não é meu não. Não, pode ficar, eu não, eu não, eu não quero. Vou jogar fora, então, tá, vou jogar fora. Então. Tá, ó, toma tá? seu dinheiro. Pô, ó, não é pra aparecer mais cadeado aqui, ó. Raul, se aparecer, eu vou atrás. Não, mas aí, cara, Eu eu tô falando pra tu, não é meu. Ó, vou jogar fora aqui, ó. Aqui, ó, eu joguei todos eles fora. Pronto, joguei tá. todos fora. Não é meu, eu tô falando pra tu. Cara, tem que toda cidade tem que ter um chaveiro, tem que ter tudo, tá ligado? Sei, sei, sei. Ué, não é você que falou que tem que ter um hospital, tem que ter uma escola, então, tem que ter um chaveiro, ué. Na real, House, você tá mais do que certo, você só reforçou meu argumento. Lembra que eu falei? Só aparece as coisas depois do problema. Chaveiro só apareceu depois que, que algum picareta colocou os negócios lá. Exato. Se eu fosse prefeito, tudo ia ter antes. Viu? Pensa nisso. Cara, você não entende, né? A questão não é você ser prefeito. A questão é você ser corrompido pelo poder. Tá, sacou? É isso. House, isso, isso não falando. irá acontecer, House. Nada. Eu não consigo me corromper por nada, mano. House, eu vou te falar pra você. Eu já fui corrompido uma vez por uma coisa. E ela me deu poderes, mas. É. Tá. Eu superei. Eu superei. Superou mesmo. Não volto para ah. aquilo nunca mais, House. Ó, Ana, ah, fala aí. Olha, a única coisa que me sobrou daquilo lá, mano, é que agora eu gosto muito da, das ruas. Eu acho ela muito linda. De qualquer forma, House, eu queria te falar uma coisa. Você que tem que um foi? carro, correto? Eu e você? teve que comprar gasolina comigo. Lembra? Sim. Inclusive meu carro tá quase acabando já de gasolina. hein? House. Eu abri o posto e a gasolina tá muito mais barata e vindo muito mais gasolina. Agora a cada um por cento que se arrancar daqui ó, da, da, da máquina e, colo e colocar no seu automóvel vai ser dois contos. Então a matemática básica colocou 10 por cento, 20 conto. Entendeu? Ah, é, é dois para uma conta da hora. Mas não tem frentista, não, é, não é mesmo que coloca? Bom, eu vou contratar um funcionário, mas por enquanto eu tô confiando em vocês. Até porque tem uhum. câmera e tem uma coisa especial. Ó, Primeiro de tudo, você paga Aqui, daí tá bom nesse, nesse caixa. Ah, tá, tá. Dois, dois cobre, tá. Beleza, isso, né? Você, cada um por cento você compra um papelzinho daqueles. Bom, house. Além de vender o combustível, estou vendendo rodas diferenciadas para vários tipos de terreno para aumentar a sua velocidade e segurança. Ouro velho, muito bom. Motores do melhor até o pior, do pior até o melhor. Galão de combustível, pânico. Caraca, esse é o verdadeiro. Esse cabe quantos? É, 10 litros. Esse cabe hum. muito mais. Nossa. Ó, house, e o melhor a cada um conto que você gastar aqui na loja, seja com coisas aqui ou gasolina, você vai ganhar um ponto na rifa. E a rifa Ifa? é nada mais nada menos do que esse motor home. Carro verde e limão que eu vou trocar a cor para a cor que quiser. O ganhador ar condicionado chave para ninguém roubar. Melhor motor de todos e a melhor roda para andar durante qualquer terreno. E tanque cheio, né? Tanque cheio. <risos> Ah, isso aqui é com a rifa que ganha, cara. Nossa, eu vou trazer meu carro para abastecer, para participar, é, cara. Abasteceu o seu carro, pagou que você abasteceu. o ter aqui no histórico, quem fez as compras tá concorrendo, Raul. Uhum. Caraca, cara, nossa. Cara, eu vou trazer agora, porque a taxa tá, tá, tá fechada né, de noite, é 24 horas, 24 horas. 24 horas, é um posto uhum. para qualquer um, é um posto de utopia. Bom, Raul. tá faltando funcionários aqui, hein? Vai ter em breve. Em breve eu falo mais com você. Espero que não apareça cadeado, só vai você vai ter problema. E, e, e é nóis, Raul. Volta em mim. E isso, cara. Cara, eu já falei que não é eu, não, velho. Isso aí é um problema que surgiu na cidade, velho. Igual a qualquer outro, cara. Hum, sei. Tchau, <risos> tchau. Tá louco, velho. Tá, agora que o Raul soltou nossos baús, finalmente eu posso ir lá e fazer um quarto bonito pro Jinho, né? Vamos tentar arrumar o quarto dele. Vou pegar os blocos aqui. Pronto, Jinho. Pronto. Seu quarto vai ficar azul, lindo, igual a você, mano. Mano, assim, eu, eu não tenho como saber, gente, porque eu não, não, não consigo ver o vídeo de todo mundo, né? Mas vocês que o vídeo do Delay e tudo mais, vocês acham que eu tô sendo um tio bom? Tô cuidando bem do Juninho, tipo? Eita, que a esponja. É porque eu, eu não sei como o The Light cuidava dele. Então, tipo assim, eu tô tentando fazer uma melhor. Hein? Tipo, tá funcionando? Cê, tipo, vocês acham que o quarto tá bom? Vocês vocês acham que, que as coisas que está acontecendo tá boa Assim, estou sendo um bom um bom tio de alien, um bom cuidador. É que, assim, para ser bem honesto, e acho que vocês já sabem, né? É a primeira vez que eu cuido de um alien na minha vida. Então, para mim, é tudo muito novidade, né? Ah, eu acho que ficou legal a parte do dinheirinho assim, mano. ele estou ali, ó. Nada no arca-boia. Oi. ó, Juninho, que lindo seu quarto. Por sinal, aqui ó Juninho. Pega seu queijo do dia aí, ó, Tá, o tio, o tio já volta. Vamos mais umas coisinhas, tá? Queria fazer um, queria cozinhar com o Juninho um dia. Tipo, levar ele a fazer uma receita com aquele queijo na minha cozinha. Eu nunca usei ela. Acho que é ser pânico, sabe? De qualquer forma, vamos para a cidade que eu preciso ver se o Pedro que se entregou a máquina de comida lá para loja. Mano, eu, eu, eu, eu fiz uma entrada aqui secreta para minha loja que só eu consigo ir. Mas o problema dessa entrada é que ela só dá para ir, não dá para voltar nela, sei lá por quê. assim ela funciona. Ah, funciona. Eu vou deixar assim, então eu vim, eu vim aqui. Eu vim aqui também que eu queria abastecer a minha moto. Peraí, cadê? Já foi? Ah, Pronto, deixa eu ver. Ah, foi. Fora LG. Hã? Como assim? Fora LG, mano? Quem é speaker block? Alô? Peraí, quem que é aquilo ali? Ah, mano, fara LG. O que, que é isso? Na moral, isso é uma foto anti-eu? Mano, tá tendo um protesto contra mim. Mano, isso aqui é ator pago. Nunca vi essas pessoas na cidade. Quem é você? Quem te pagou pra vir aqui? E por que você tem uma galinha na cabeça? Moça, você tá de pijama ainda. E você parece que tá vindo esquiar. Você não era o pai do Naruto? Por quê? Mano, por quê, mano? Primeiro os cartazes, depois sabotaram minhas fotos, depois começaram a me incriminar em coisa falsa. Agora eu tô manifestando contra mim, mano. Mano, eu tô sendo perseguido no servidor de Minecraft, cara. Se querem guerra, eles vão ter guerra. Eu vou descobrir quem fez isso e eu vou acabar com essa pessoa. Se ela quer me tirar das eleições ou qualquer coisa que seja, que seja de maneira justa, isso não tá certo e isso tá longe de acabar. Vai ter volta.